E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra trazer a primeira gameplay desse jogo que se chama Rings. Cara, é um jogo muito interessante, onde você é um rei e você tem que tomar decisões pra comandar ali essas quatro... Quatro facções, digamos assim, as quatro principais partes do seu reino, que é a igreja, o povo, o exército e a economia. Então, manos, eu já joguei aqui para entender como que funciona o gameplay, gostei bastante e sou Jaime, o jovem, conseguindo aqui, então, é, governar por pelo menos cinco anos e ter um filho. Beleza, então, basicamente, você joga para um lado ou para o outro para escolher ali as decisões que você quer ter aqui no seu é, no seu reinado, ok, então vamos lá. A colheita foi fantástica, senhor. Alimente o exército ou alimente o povo? O exército tá mais baixo do que o meu povo. Vocês podem ver ali que tem uma barra que, que tá mostrando o quão está alto ou baixo as minhas principais. Mano, tá difícil de dizer. Enfim. Só sei que tem quatro bolinhas, uma em cada um, ó. Um, quando eu vou pra esquerda, a do povo aumenta muito e quando eu vou pra direita, a do exército aumenta muito. Não quer dizer que é do bem ou pro mal, só sabe que vai alterar. Então eu vou alimentar o exército que tá mais baixo. Todos melhoraram, show de bola. O Reino do Sul alega que você está prometido para a Jovem Princesa. Recusar-se pode resultar em guerra. Ok, mano. Vamos casar, então. Encontramos ouro nas minas. Devemos cavar mais fundo? Sim, senhor. O rei do oeste está nos oferecendo dinheiro para comprar uma pequena parte do país. Não. Os mineradores não querem trabalhar. Eles pedem aumento. Ih, meu irmão. Sim, eu tô cheio de grana. Caralho, mas acabou muito, velho. Gastou metade da minha grana, velho. A igreja está passando por tempos difíceis. Nossa, nossa religião precisa de uma reforma. Claro, vamos fazer isso. Opa, peraí, cara. Não é assim que se altera a religião também, né? Este é o inverno mais frio dos últimos 30 anos. Após a fraca colheita, as pessoas estão passando fome. Dê nossos suprimentos, não posso ajudar. Dê nossos suprimentos. Caralho, eu vou ali, meu irmão. Houve uma explosão na capital. Não sabemos ao certo o que aconteceu. Devemos fechar os portões da cidade? Sim. Não. Não. Mano do céu, mas aqui se eu colocasse assim, eu, eu, eu, eu falia, velho. E escutei barulhos estranhos no castelo durante a noite precisamos de mais guardas não, e sim, não, não precisamos de mais guardas um grande incêndio está destruindo o seu castelo, senhor salve as tropas salve o tesouro salve o tesouro não, não, eu tô falindo, eu não preciso de dinheiro o rei pingo o rio pingo, o rei pingo o rei... Ah! o rio pingo secou, deveríamos construir barragens só que eu não posso, que eu não tenho dinheiro eu tô ferrado. Que absurdo! O general Pollon foi visto na cama da rainha. Quem você executará por isso? A rainha? O general Pollon. Mano, que decisão! Eu vou executar o general o General Pollon será executado. E o meu exército acabou. Eu estava preocupado com a minha economia e meu exército acabou. Que top. Os exércitos invasores estão na sua porta. Seu exército é fraco demais para reagir. O quê? O quê? Você lidera o que restou do seu exército e morre nos degraus do trono. Jaime, o jovem, 19 anos no poder. Ok, já deu pra entender como funciona. Mas a intenção é bater recordes aqui, senhoras e senhores. Morremos. Defendendo o nosso trono, ficamos 19 anos do poder, o que é muito bom. Jaime, o jovem, está morto, mas então o Henrico, o segundo rei do nosso legado, vai entrar em ação. Eu tenho que vencer um duelo, recrutar um médico e encontrar o diabo. Ok, beleza, vamos lá. Você é o jovem rei? De novo, não. É, só, só eu sim, cara. Brincadeira, eu sei que você já... Eu sei... Brincadeira, eu sei que já passamos por isso. É nossa maldição. É, não entendo. Nós lembraremos de todos os reis dessa dinastia. Cada compromisso, cada morte, por eras. É, como? Dizem que somente o diabo nos permitirá esquecer dos reis amaldiçoados. Mas ele existe? Existe ou não existe? Vou pôr que sim porque eu tenho que encontrar o diabo. Beleza. É um pensamento interessante. Talvez exista. Talvez o encontremos algum dia. Sim, talvez encontremos. O espírito desaparece lentamente. All right. Vamos então. Vida longa ao rei, rogo pelas prosperidades, vossa majestade, sim ou não? Rogue, rogue pelas prosperidades, eu tô ficando sem dinheiro. Cereais estão muito baratos atualmente, o senhor deveria ajustar o preço do pão. Sim, vamos ajustar o preço do pão. Acho que temos um probleminha, um monge começou a morder os irmãos e isso está se espalhando rápido. É lobisomens ou... General, vamos lá, vamos acabar com isso, né? Zumbis não vai rolar. Deve ser um caso de licantropia. Eu não mexo com essas coisas. Não era? Acho que era lobos. Enfim. Deve ser um caso de licantropia. Eu não mexo com essas coisas. Lobisomens? Eu ordeno você. Lobisomens? Enfim. Lobisomens, não sei, não. Você deveria chamar isso de extrema falta de atividade física. Eu. Bom. Au au. au. Rex quer que você o siga. Tudo bem. Calma, vamos lá. Ah, o Rex corre pelo castelo e leva você de volta à sala do trono. Senta. É, pode ser. Senta. O rio Pingo está alagando os campos. Precisamos da igreja e do exército. É, eu vou perder muita grana, meu irmão. Vamos lá. Nossa, eu perdi muita grana. A região montanhosa perto da fronteira leste é perigosa e desregrada. Há opções? Há opções? Vamos ver as opções. Podemos nomear okay. Sr. Thomas como governador e fazê-lo pagar pelo privilégio. Ok, vamos pegar dinheiro. Beleza, pegamos grana. Eu aceito, senhor. Será uma honra levar o seu governo a um território selvagem. Seja firme, seja justo. Seja justo, seja justo. Graças a Sr. Thomas, a região montanhosa se tornou corrupta e desregrada. Que rápido, né, mano? <risos> Faça o retornar, que rápido, na verdade. Tá. Sr. Thomas lidera uma horda de bandidos. Deseja invadir o exército. Deseja enviar o exército? É. Sim. Vamos lá. Eu me rendo! Deixe-me viver! E eu não direi onde os bandidos guardam o tesouro. E eu direi, na verdade, onde os bandidos. Beleza, vamos pegar o tesouro dos bandidos. Era um tesouro bem pequeno, aparentemente... Ok... É... Este é o seu... Vigésimo aniversário, senhor. Precisamos comemorar. Precisamos comemorar. Ok, fico pobre por isso. É melhor pecar pelo excesso. Você precisa recrutar, recrutar mais soldados. Não preciso não. Deveríamos criar um museu de ciência para coletar todo tipo de criatura. Posso ajudar no tempo livre. Justiceiro João tá falando isso. Mano, eu vou ficar pobrão, mano. Não, deixa quieto. A, a, a igreja gostou. Pipim, vamos lá. A mensagem diz, o povo da ilha está nos ameaçando. Devemos atacar antes que nos ataque. Não, sim, eu vou perder, cara. Então, Se eu jogar assim, eu vou gastar todo o exército. Então vai ter que ser não. Nossa, minha economia tá quebrada, mano. Henrico Breno. Enrico Breno. É um cara latino. O rei do sul alega que você está prometido para uma jovem princesa. recusar se por resultar em guerras. Vamos lá, vamos casar. Mas aí eu burro. Não, não vou casar então, mano, porque senão eu tô ferrado. Meu, sucer... meu sucerano, estamos sob ataque. Mendigos invadiram as ruas, mano. Como assim, velho? Expulse os deixe-os. Ai, meu Deus, deixe-os. Ai, meu exército... Senhor, quer provar do meu bolo? Opa! Sim, eu quero. <risos> Senhor, o bolo estava muito bom. Ok, o bolo estava uma delícia. Senhor, muito bom. Nossa, mano. Senhor, um bom médico salvou a vida do meu sobrinho. Ele conhece feitiços e está por aqui. O mestre, o mestre Cortenay falou. Deixe, deixe eu entrar. O sábio, recrute o médico. Beleza, ah, esqueci das missões, mano. Tem que recrutar o um médico. Ok. Novas cartas. Ciência suja. Ok. Sou um médico alquimista e estudo venenos. Posso cuidar da vida e da morte também. Será que o exército melhora? Concentre-se na vida ou oh, bem-vindo? Bem-vindo. Uh, eu melhorei o exército. É lindo, Boa. É lindo, Deveríamos é atacar o Reino do Sul. Eles estão ficando cada vez mais fortes. Mano, será que eu consigo? Vai gastar demais o exército. Não, deixa quieto. Mano, tem... Arcebispo de Canavial. Gostaríamos de, de realizar uma missa em memória de seu pai. Se eu colocar assim, eu, falo, eu vou falir. Se eu colocar, não eu perco a igreja. Nossa, eu perdi o exército. Por quê? E a bateria da câmera acabou. Galera, a bateria da câmera acabou, mas eu vou manter o meu legado até eu morrer aqui, manos. Então lá, açúcar demais, senhor, isso vai matar você. É. É uma forma de morrer. Ok. Há muitas pessoas para executar. Preciso de ajuda do exército. Não. É. Deveríamos criar uma peregrinação até o túmulo do Saint Armand. Não. Freiras de um convento começaram a miar com ga como gatos. E está se espalhando pela aldeia. Nossa, meu Deus, general. Por que me importaria? Mano, meu Deus! As freiras não pararam de miar. Por fim, a igreja as declarou hereges e incendiou o convento. Ok, o velho, governo por 20 anos. Beleza. Senhor, sou o mestre Cortenay. O mestre das guildas dos comerciantes, aceite esse símbolo de nossa gratidão. Ok, grana para nós. Senhor, gostaria de caçar javalis? Não gostaria não. Um pelotão de soldados bêbados saqueou uma abadia. Queremos justiça. Arr, não sei o que eu vou fazer, mano. Se eu colocar, ai meu Deus, eu vou ter que colocar. Eu posso perder a qualquer momento. Ai meu Deus, meu exército. O rei do oeste foi informado do que estamos, de que nosso exército nossa senhora, eu tô bom pra ler, hein? O Rei do Oeste foi informado do estado do nosso exército e está nos atacando. Recue e reagrupe-se e mobilize um ataque, mano. Recue e reagrupe-se, beleza. Dê-nos poder suficiente para exaltar a justiça divina em seu país. O papo está pronto para pagar o preço. Vamos lá! Não, perdi! Perdi, perdi! Os exércitos invasores estão à sua porta. Seu exército é fraco demais. Ah, você lidera o que restou do exército e morre nos degraus do trono. Morremos exatamente da mesma forma que antes. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Desculpa, a bateria da câmera terminou. É, no meio do vídeo, mas deu pra ver aqui como funciona o vídeo, se vocês gostaram deixa seu feedback, posso trazer mais gameplays de rains pra vocês, dessa vez com a bateria da câmera cheia pra vocês ver, me verem e não perderem nenhum pingo de sensualidade, se você gostou não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, falou um grande abraço do gordinho galera e até a próxima